Olá! Eu vou gravar um vídeo para vocês, uh, eu vou gravar um vídeo um, uh, sobre maquilhagem, é esta maquilhagem aqui, é um, um, é um roxo e um rosa aqui na, nas pálpebras, e depois tem aqui um preto e um, um delineado duplo, então vamos começar, eu já apliquei... Um, uh, o primer, eu vou pegar aqui no pincel. Eu vou pegar neste pincel aqui, é da Reprequera Sigma com a paleta de 120 cores. Eu vou pegar neste roxo e vamos lá aplicar, que é para não levar muito tempo. Vou começar aqui, tipo, estou a fazer um delineado. E depois eu vou um pouco para cima. E ti aqui assim. vai ficar igualzinho que o está no outro lado bem, agora eu vou pegar um pincel da este, é este aqui e vou aplicar um rosa da mesma paleta de 120 cores vou aplicar um rosa muito bonito aqui na minha pálpebra vou aplicar outro rosa também, por cima, depois eu vou pegar um outro rosa, também é muito bonita, é da mesma paleta, e aplico por cima deste rosa, depois eu vou pegar aqui num num pincel, neste pincel aqui é da Thea de Rocher e vou esfumar aqui esta parte do meu côncavo eu vou esfumar levemente, suavemente, que é para não fazer aqui uma borrada Fica assim, bem agora eu vou pegar aqui no rosa esta paleta aqui tem aqui os desenhos, tem aqui muitas sombras lindas, custa 2,50€, eu vou aplicar com a, com a esponja aqui atrás, aplico aqui no meu, na minha pálpebra, no meio da pálpebra assim, no meio daquela sombra e por cima daquela sombra rosa que eu apliquei antes, vai ficar muito bonito. E depois aproveito também aqui a minha linha d'água e fica assim, como vocês podem ver. Bem, agora eu vou pegar aqui num pincel, mesmo no primeiro, este pincel que eu apliquei é o primeiro roxo, vou pegar naquele roxo e vou trazer aqui abaixo da minha linha d'água. Só quero metade, eu não quero muito. Fica assim, vou só pegar aqui na minha toalhita e tirar aqui o excesso. Agora eu vou pegar um pincel, este pincel aqui é da Von e vou pegar um preto, mate mate mesmo e aplico aqui assim e depois faço um vezinho acho que é isso que se diz fica um bem assim Como vocês podem ver Ficou praticamente assim Eu ainda não acabei de esfumar Eu vou continuar a esfumar aqui Essas bordas Do côncavo que é para ficar tudo muito bonito Bem agora eu vou pegar aqui Num pincel da VON e vou aplicar aqui aquele preto a minha linha d'água fica assim e agora eu vou pegar aqui num delineador em gel e vou aplicar e aqui no meu... Nas minhas raízes das... e depois puxo aqui assim a forma daquele gatinho com medida e depois faço aqui um outro Fica assim, fica um delineado muito bonito, depois eu vou pegar o mesmo pincel de avó e vou espalhar aqui aquele preto. Fico assim. Agora vou pegar uma máscara e vou pôr mesmo. -me Eu gosto sempre de pôr duas camadas que é para ficar muito bonito. Fica e nenhum unito sob os quando está a gravar não tem sossego aqui ou sempre ou há bem a piscina, eu não sei fica tudo uma confusão bem agora eu vou pegar um pouco de base e eu vou aplicar aqui nessas partes aqui da maçã Vou pegar aqui no pincel né? E vou Agora vou pegar aqui num, num pó, que eu um só apliquei um lado, fica assim, e agora vou aqui vou a contornar aqui, vou fazer o contorno das minhas bochechas. depois vou aplicar o blush o blush é este rosa muito bonito sim, umas maçãs muito rosas e por fim vou aplicar o batom E a maquiagem ficou assim hum. espero muito que vocês gostem da maquiagem, ficou bonita, é uma maquiagem para sair à noite, para ir para discoteca, bem para festa e muitos beijinhos. Tchau!